Olá pessoal, saudações, bem-vindas e bem-vindos à semana especial do periódico História São Paulo no blog Cielo em Perspectiva Humanas. Meu nome é Paulo César Gonçalves, sou professor do Departamento de História da Unesp de Campos de Assis e editor-chefe do periódico História São Paulo. Inicialmente, gostaria de agradecer ao blog Cielo em Perspectiva Humanas pela oportunidade de aumentar a visibilidade do nosso periódico e divulgar alguns dos artigos publicados em 2020. O periódico História São Paulo tem uma peculiaridade. É uma publicação dos programas de pós-graduação em História da Unesp e de Franca, caracterizada pela divisão de tarefas dentro de uma política editorial definida em comum acordo. Vale lembrar que os dois programas acabaram de finalizar um processo de fusão para formar um único programa de pós-graduação em História na Unesp. Processo no qual a experiência da editoria em quatro mãos forneceu lastro decisivo. A trajetória do periódico, portanto, confunde-se com o próprio percurso das publicações da área de História da Unesp e dos dois programas de pós-graduação. Dada sua tradição e prestígio, arrisco-me a dizer que o periódico História São Paulo tem seu lugar reservado também na árdua tarefa de institucionalização e consolidação dos periódicos da área de História no Brasil. Para percorrer e registrar um pouco dessa história, adotamos dois caminhos. Por um lado, a realização de uma entrevista com o professor José Luiz Berede, meu colega de departamento, que vem acompanhando o periódico desde sua criação em 1982. Por outro, a publicação de um texto escrito pelos coordenadores do, dos programas de pós-graduação, os professores Carlos Alberto Sampaio Barbosa, da Unesp de Assis, e Ricardo Alexandre Ferreira, da Unesp de Franca, sobre a importância do periódico para os dois programas, inclusive como experiência precoce de trabalho em conjunto. Se a trajetória do periódico História São Paulo se remete ao passado e ao presente, ela também projeta o seu futuro. E esse é o tema do vídeo de encerramento da Semana Especial, apresentado pela professora Valéria dos Santos Guimarães, da Unesp de Franca e minha parceira de editoria. Nos outros sete posts são apresentados alguns dos artigos que compõem o dossiê História da Colonização em Terras Paulistas, Dinâmicas e Transformações no século XVI a XIX, organizado por mim, e pelos professores Lélio Luiz de Oliveira e Pablo Ollermont Serra, ambos da USP. Aproveito a oportunidade para agradecer a FAPESP pelo apoio financeiro prestado. Publicado no final do primeiro semestre de 2020, o dossiê é composto por 14 artigos e duas resenhas, que abordam temáticas caras à história econômica do território paulista, com destaque para as trocas comerciais, os mundos do trabalho, a organização do espaço produtivo e a ordenação dos movimentos de população. O dossiê foi concebido por nós com dois objetivos, primeiro apontar as especificidades de São Paulo, lançando luz sobre a sua integração ao mercado mundial e o desenvolvimento do seu mercado interno. Segundo, defender a necessidade de estudos que questionem e se articulem com os trabalhos estruturais, por meio de análises regionalizadas, tendo como pano de fundo as dinâmicas e as transformações do capitalismo. Importante lembrar, que além de publicar dois dossiês por ano, o periódico História São Paulo também possui sessões de artigos livres, resenhas e documentos que primam igualmente pela diversidade temática, abordagens inovadoras e rigor acadêmico. Para terminar, gostaria de convidar vocês a acompanharem a semana especial do periódico História São Paulo, bem como visitarem nossa página no portal da Cielo. Afinal, na opinião do Conselho Editorial do periódico, uma publicação científica editada por uma universidade pública só tem sua razão de existir quando fornece material de qualidade com acesso fácil e gratuito aos pesquisadores e interessados. Essa é a missão que o periódico se esforça em cumprir, contando com o apoio do Conselho Editorial, Conselho Consultivo Nacional e Internacional, Secretariado, equipe de produção, autoras e autores, pareceristas, programas de pós-graduação, e entidades de fomento à pesquisa. Por falar em financiamento, o apoio dos dois coordenadores dos programas de pós-graduação em História de Assis e Franca tem sido fundamental para o periódico continuar seu trabalho de divulgação do saber científico. A eles, o nosso agradecimento especial. Vale lembrar ainda que esta semana especial não seria possível sem a colaboração dos autores e das autoras dos posts, o auxílio de Viviane Gonçalves, do blog Cielo, e do meu amigo Pablo Montserrat, responsável pela produção e edição dos vídeos. Grato pela atenção de vocês. Fiquem bem!